Aproveitando também essa fala, Abraão, eu vou dizer o seguinte, que eu não ia te falar da, do, do resultado da reunião em Cuiabá, mas eu vou te passar realmente o que foi é, deixado muito claro para nós a nível de alta floresta, a nível de região, que nós não somos referência do caso moderado e nem caso grave, né? Nossa referência hoje aqui no, no Hospital Regional são só para leitos clínicos, né? Então o paciente grave terá que ser encaminhado para Cuiabá. Então quando a gente fala para as pessoas terem cuidado, eu só vou pontuar, não estou aqui fazendo terrorismo, né? Só vou pontuar que o paciente que for regulado para Cuiabá, ele não vai ter o contato com a família porque lá não se tem visita, né? E se, infelizmente, acontecer o óbito, ele não pode ser trazido o, o corpo para a Alta Floresta, terá que sepultar, ser sepultado em Cuiabá e, na maioria das vezes, sem a presença da família. Então, assim, é muito grave isso, mas é muito grave isso quando eu tenho que falar isso para a população. É, desse cuidado, a gente vem cobrando aí no dia a dia Para manter o isolamento Não manter a aglomeração de pessoas Sair o mínimo De, o mínimo, é, de pessoas na rua Sair quando houver necessidade mesmo Devido a essas situações E dessas prerrogativas que é imposta Pelo Ministério da Saúde Então Estou aqui reafirmando e pedindo que a população realmente entenda a nossa angústia, entendeu? Ah, re, é, respeita também diretamente o nosso trabalho, essa cobrança cotidiana, é, tanto é, de mim quanto do secretário de saúde, como do comitê e também do Cine que está à frente da, da, do, do, da central Covid-19, mais a março, das pessoas respeitar realmente o que está aí sendo exigido para que a gente não, não chegue amanhã um transtorno ou um desabor a nível de, de, de, de famílias de realmente não ter condição de fazer aí o que ser feito aí numa situação dessa constrangedora. Então, Secretário, desculpa, mas não foi anunciado os leitos de, de, de UTI, no caso para a Alta Floresta? Nossos leitos de UTI em Alta Floresta são leitos para outras patologias e não é habilitado no Ministério para leito Covid. Por quê, Abraão? Se chegar, precisar de um leito de UTI aqui e for colocado um paciente Covid lá, tem que tirar todos os pacientes que estão lá de outra patologia para receber um paciente Covid. Então, nossa referência de estado moderado e grave, a referência é Cuiabá, até porque tem lá o percentual que sai no boletim de utilização de leito, muitos leitos vazios, na é, nossa referência que é Cuiabá não é nem Sinop é Cuiabá direto Cuiabá nossa referência hoje de casos moderado e grave é Sim. metropolitano